que é meu é meu, que não é meu não é meu agora quando diz que é meu eu vou atrás não vai poder bobo oh, oh. <risos> <risos> bosta que você tá ligada <risos> eu vou atrás eu pego whatsapp eu mando links, eu faço qualquer você negócio tá namorando, tá casado? Só né? feliz querido. É. Só da, da peça que eu tô Essa falando, é a né? tá feliz? O que será? Pode ser tanta coisa, tá feliz? Porque é engraçado, tá as feliz. pessoas estão querendo uma coisa atrás da outra e, por assim, não vão curtindo o que tá no momento. Todo momento eu estou sendo feliz. eu vou ser namorado, o pessoal que fala que eu tô namorando, mas não, eu tô sendo feliz. Porque assim, você lá, às vezes você fala, eu quero namorar, eu quero casar. Aí falo pra mim, você quer namorar, quer casar, você fez a cair e ser feliz? Não vai ter. É muito difícil. Na tá? festa que eu tô falando, tu vai falar isso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 No momento, eu não estou fazendo muita conta. Ah, tô, <risos> boa. Alexandre falou aí. você casar com alguém, tem que ter de volta fazer muita conta. É. Né? De todo jeito. Você não casa com a pessoa, você casa com o conjunto e tal. Tô sendo feliz. Até o momento é quando, entendeu?